Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí nesta oportunidade. Hoje é a nossa lição número 12, aqui que nos fala é o professor Ronald. Sou professor do Instituto Teológico Metanoen, estamos aqui para servir os amados. Sou professor de bacharel em teologia, médio em teologia, curso de treinamentos de liderança, curso para professores de escola bíblica, e estamos aqui para servir aos amados. Amém? Vamos lá então, meus queridos, vamos no lição número 12, o trono branco e o juízo final. É, nós temos como texto áureo, Apocalipse 20, versículo 11, disse assim, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. Nossa verdade aplicada a vice-cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. Nós temos três objetivos hoje nesta lição, que é entender o, o que ocorrerá após Satanás ser solto, mostrar quem estará no juízo final e explicar como será o juízo final. Nosso texto de referência tem é Apocalipse, capítulo 20, versículos 7, 12, 14 e 15. Tá? Por favor, você lê aí tranquilamente, okay? e eu já vou para a nossa introdução. Veja, é, com o fim do milênio, nós vemos Satanás sendo solto e liderando a última rebelião contra Deus. Após sua derrota, terá início o juízo, definitivo é final sobre todos os simples de todos os séculos que comparecerão perante Deus, tá? Então nós estamos aqui, é, neste momento, né? É, quem não participou, tá? Você pode ver a lição anterior, né? Onde falamos, né? É, na lição número 11, tá? Da questão do milênio, né? Como o Satanás será preso por mil anos. Agora aqui, nessa lição, Estamos vendo que acaba tá, o milênio, esses mil anos onde Satanás estava preso, e é solto. Tá? E agora ele vai liderar né, uma nova rebelião. Okay? Bom, Satanás se solto, é o, é o primeiro tópico. Né? E subtópicos temos, sairá irá enganar as nações, Gog e Magog, a última rebelião, e a influência da natureza pecaminosa. Depois de viver mil anos sob o governo de Cristo, eu sofruir de todos os benefícios advindos deste tempo de justiça e paz, o homem verá Satanás novamente solto. Agora, a humanidade terá aqui a última oportunidade de escolha em quem acreditar desde o Éden. Tá, meus amados, na nossa revista está o último teste da sua história. Né? Eu é, troquei intencionalmente isso, tá? deixei entre aspas o que está no texto da revista, tá? porque eu gostaria que você é, percebesse um algo, tá? é, não queremos dizer que está errado, tá? mas que você perceba tá? que, que Deus nunca precisou testar o homem porque Deus já sabe quem é o homem, tá? Deus já sabe, já conhece a estrutura, as escolhas do homem. Deus é onisciente, né? Deus sempre mostra, aliás, Deus sempre sabe né? o futuro, né? antes que os pensamentos subam aos nossos pensamentos ele já sabe. Então Deus não precisa fazer teste, tá? Para conhecer, né, as escolhas do homem. Agora Deus dá oportunidade deu o homem escolher, tá Deus dá a oportunidade do homem é, decidir tá em quem acreditar, tá isso é importante porque é o livre arbítrio, tá? porque a, as pessoas né, se não assumem a responsabilidade da sua vida, né, se não sabem é, se posicionar de como reagir a responsabilidade é isso, tá? A capacidade de reagir. Eu então, como reagir diante das circunstâncias e, e se a pessoa não é, se posiciona, né, se conscientiza de que ele é a pessoa responsável pelos resultados da sua vida, tá? sempre né? essa pessoa procura culpados, né? Ah, eu estou nesse estado porque, né? é, por exemplo, né, Satanás me enganou, né? Ah, o, o pecado, ou se não, assim, um parente, o chefe, o cônjuge, né as pessoas procuram culpados para viver as mazelas que estão vivendo na sua vida. Então, Deus, o que deixa claro, desde o Jardim do Éden, é que você, como pessoa, tem livre escolha. Você pode decidir em quem acreditar, tá? Isso é importantíssimo, meu amado, tá? Minha irmã, meu irmão, tá? É importantíssimo você perceber isso, tá? Porque lá no jardim, né? Deus fala com Adão e depois Adão e Eva ouvem a conversa do maligno. Então, existem dois diálogos, tá? Duas palavras e eles escolhem em quem acreditar. Okay? E aqui, Apocalipse 27 é o período da última oportunidade de escolha. Né? Eles têm que aprender a assumir suas responsabilidades. Então, sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. O engano é a palavra que define a ação do diabo em relação ao homem no Apocalipse. Agora, meus, meus irmãos, percebam uma questão. As condições externas são plenamente favoráveis, lá, tá? do ponto de vista de Deus, né, para o homem fazer a sua escolha. Ou seja, é, neste momento, né, mil anos, tá? é, mil anos houve o assim, o próprio Cristo reinou, mil anos foi plena paz, plena harmonia, condições atmosféricas, condições climáticas condições sociais, um reino de justiça. Tá? Então, eles experimentaram todas as condições externas favoráveis. Agora, aqui, tá? a condição interna, tá? ah, os propósitos e intenções, né? é uma decisão nossa, é ser humano, cada um escolhe isso. Tá? E isso aqui é, fica muito claro, né? Porque quantas e quantas vezes as pessoas é, jogam a culpa, né, pelo seu estado é, decrescente, o seu seu fracasso, né, que eles julgam algo como fracasso, né? para as questões externas. Aqui o maligno ele sai. Quando diz enganar, né? O que, que ele vai fazer? Tá? O, o inimigo né? ele faz propostas que mexem com os desejos mais profundos. Tá? E isso você vê lá no Jardim do Éden, né? lá atrás no Jardim do Éden. Né? Você lembra que Satanás fez com Eva? Né? Mexeu nos desejos egocêntricos, nos desejos mais profundos, tá? As pessoas né, são direcionadas pelos seus valores, pelos seus desejos, tá? aquilo que amam. Né? Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Tá? Então, assim como no jardim né, o inimigo vai mexer com os desejos profundos, né? é, Eva, por exemplo, né, Satanás disse assim, Ah, você vai ser semelhante a Deus, ou seja, você não precisa prestar contas a Deus, você não precisa se submeter a Deus, você pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Né? E parece que isso é algo vantajoso. Né? Ah, eu vou fazer o que eu quiser, quando quiser, como quiser. Você né? tem liberdade. né? As pessoas às vezes confundem liberdade com libertinagem. tá? A plena liberdade, por exemplo, é para um carro chegar aqui do estado de São Paulo para o estado, por exemplo, lá do Pernambuco, a plena liberdade para esse carro rodar todo esse espaço é ter alguém no volante dirigindo o carro. Liberdade não é simplesmente eu pegar o carro, eu dentro do carro, e soltar o volante na descida e deixar que o carro seja livre para chegar a algum lugar. Não, isso vai bater. Tá? Então, isso é libertinagem, quando nós nos sujeitamos a princípios éticos, ok? Então, é que o maligno vai mexer nesses desejos né, que é, são enganos, na verdade. Né? Veja, uh, me esclarecendo mais um pouquinho, quando Satanás diz para Eva que ela vai ser livre, vai ser semelhante a Deus, o que, que ele está fazendo? está vendendo para Eva o que ela já tem. Porque Eva já é semelhante a Deus, só que ela não está consciente, ela, ela não está percebendo isso. Tá? Então, tenha muito cuidado, tá? porque Deus já te deu e às vezes o inimigo te oferece algo que você já tem em Cristo. Bom, em Gog e Magog, a última rebelião. Gog e Magog, aqui não fala de um local, pois país ou região específica, mas sim de um exército enorme que vem de todos os lugares da terra, se unem para atacar o governo de Cristo, ou seja, aqui Gog e Magog é uma metáfora, tá? muito importante entender, porque no início da grande tribulação, de acordo com Ezequiel 38, 2 ao 6, as nações que farão parte da confederação são Gog e Magog né? e outras nações tá? Então no início da grande tribulação Nós falamos isso em matérias anteriores Você pode ver aí no canal Quando a igreja é arrebatada né? As nações do norte de Israel Vão se reunir tá? para fazer guerra a Israel tá? é, Isso no início da grande tribulação É aí quando o anticristo se levanta a, apoia Israel, derrota as nações de Gog e Magog, tá? e aí Israel faz aliança com o anticristo. Tá? Então, ali sim, são as nações de Gog e Magog. Aqui, tá? em Apocalipse, já no capítulo 20, já são uma metáfora de uma grande multidão. Okay? Não podemos confundir as, os dois Gog e Magogs. A influência da natureza pecaminosa, como tem acontecido desde o Jardim do Éden, como diz Gênesis 3.13, a serpente me enganou, notemos que mesmo sobre o reinado do próprio Cristo, pessoas se escolherão seguir a Satanás. Ou seja, a, experiment, a pessoa experimentou os dois lados, a humanidade experimentou os dois lados. Né? O que é o resultado de servir a Deus e o resultado de não o servir? nós lembramos que eles saíram da Grande Tribulação, né? Porque a humanidade que passa na Grande Tribulação, né? eles percebem que eles perderam muito por não servir a Deus. Né? O anticristo reina, Satanás reina, nesse período de, de, da Grande Tribulação, é uma tragédia total. Né? E agora eles têm mil anos, tá? onde toda uma geração nova nasce, né? aquela geração que entrou da saiu né, da grande tribulação entrou no milênio no reinado de Cristo gera e lembra semana passada a longevidade é bastante né é, e aí há uma grande multidão então eles experimentam o reinado do Cristo é como se fosse o paraíso Claro que ainda tem, né? nós falamos no lição passado, a natureza pecaminosa dessas pessoas. Mas eles est estão experimentando as condições favoráveis. Eu quero que você perceba isso. Tá? Agora, é, a natureza pecaminosa ainda está neles. Né? Então, por mais que tá, é, eles veem né, é, Cristo reinar, eles ouvem as palavras do próprio Cristo, tá? tudo é favorável, tá? mas eles escolhem seguir Satanás. Como eu disse anteriormente, é os desejos do que a pessoa julga como bom, né? a pessoa acha que isso é melhor do que seguir Cristo. O trono branco, os cívicos ressuscitarão e serão julgados os grandes, grandes e pequenos. Então é chegado o juízo final. O diabo é vencido, lançado definitivamente no lago de fogo e Chofre, de onde nunca mais sairá. E após o juízo divino, tá? Sobre Satanás, terá o início do juízo dos simples né? Então, Deus, tá? Já proporcionou à humanidade suas oportunidades deles estarem conscientes, né? De tomar suas decisões, tá? Diante de todos os cenários da história. E agora, é, é, toda a humanidade né, vai estar diante de Deus Toda a humanidade, parêntese, tá? A humanidade que não creu em Cristo né Porque os que já creram em Cristo tá Já estão no reino, já estão com o corpo transformado Aqui esse juízo final é para aqueles que não aceitaram a Cristo tá Então vem um grande trono branco o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui o branco aponta para a pureza, santidade, glória deste trono. A palavra que tenho pregado, essa ó, há de julgar no último dia. São palavras de Jesus. Veja, então, quando fala de um julgamento né, puro, né, é, santo, né, transparente, né? Então, esse trono nos mostra isso. tá? Veja, Jesus, ele falou a sua palavra, a palavra está sendo falada, né? mas quem não crê nessa palavra, né? Se a pessoa tem a escolha de crer ou não crer. Né? Quem não crê, tá? essa mesma palavra que ouviu vai ser o peso para julgar essa pessoa, porque essa pessoa não é inocente. Ela ouviu, é como dizer assim: olha. É, não vá por aquela rua que tem um ladrão, mas a pessoa vai e é assaltado. Bom, a pessoa está consciente, ela escolheu ir mesmo sabendo. Né? Ou seja, essa palavra né, que foi dado para essa pessoa ou julga. Nossa, puxa, se eu tivesse ouvido. Né? Então essa própria palavra é julga. Então Jesus disse: né, a palavra que eu tenho pregado essa o de julgar no último dia. Os simples ressuscitarão e serão julgados. O juízo final. É um momento singular na história onde Deus vai tratar com o um ímpio. É a voz do Espírito dizendo, o Espírito Santo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei vos crede no Evangelho. Meus amados, veja, no juízo final, Deus vai tratar com o um ímpio. O que é o ímpio? Ímpio, dentro do latim, Tá? é aquele que não pratica santidade, o pio, né? o pio, a santidade. tá Então, independente, quando se fala aqui do ímpio, não tá? está dizendo somente daqueles que não creem em Cristo, mas mesmo daqueles que se dizem que creram em Cristo, que creem em Cristo, conhecem a Escritura, mas não estão vivendo em santidade. tá Porque quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, vai levar aqueles que estão comprometidos com ele. Tá? Que esteja é vivendo em santidade, buscando a santidade plena em Cristo. Okay? Vamos lá? É, grandes e pequenos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estão diante do trono. Grandes e pequenos, no texto, não se refere à idade ou tamanho físico. Ah, o baixinho e o grandão, né? Ou a criança e pequenininha e o adulto. Não. Tá? Aqui significa que o juízo divino alcançará pessoas de todas as classes e camadas sociais. Tá? É rico, é pobre, né? é intelectual, tem muito conhecimento ou não tem nenhum conhecimento. Né? Ah, mora na zona rural, na cidade, não importa. Tá? Todo ser humano, de todas as classes sociais, de todas as atividades, graus, vão estar diante de Deus. Por quê? Porque o determinante não é tá? ah, o que faz você viver bem né, com a vida, não é a questão da posição social, né? a questão do estado interno. Tá? Então, esse estado interno vai ser julgado. tá Grandes e pequenos se referem a todas as pessoas, todos os seres de todos os tempos que não creram em Cristo Jesus. O julgamento é inevitável. Os mortos serão julgados segundo as suas obras, será individual, e a sentença será a segunda morte. O um julgamento precisa de um juiz. E nesse caso, o juiz é o próprio Senhor Jesus. Tá? Em Atos 17, 31, diz porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disse Deus certeza a todos ressuscitando o dos mortos. Quem é Jesus? Né? Então Jesus hoje, como no início nos falamos é, em nossa verdade, é, aliás, na nossa introdução, né? Hoje, tá? Cristo é, está como um advogado, tá? Mas nesse dia vai estar como juiz, tá? Aliás, a verdade aplicada que falamos, né? É, Cristo hoje é o advogado do pecador. Tá? Hoje, então, eu tenho oportunidade de confessar, deixar e alcançar a misericórdia. Se não procurar esse advogado Cristo, né? então não tem jeito. Tá? Naquele dia, ele vai ser juiz. Os mortos serão julgados segundo as suas obras e abriram seus livros, e abriram-se outro livro, que é o da, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É interessante, meus irmãos. Tá? Quando o, a palavra de Deus nos mostra isso, tá? onde é aberto né? é um livro... Né? É Importante a gente entender aqui pelo menos duas coisas, tá? Muitas pessoas acham que são as obras externas, né? Porque eles vão ser julgados segundo os seus obras, né? Ah, não, eu faço bem, tá tudo ok, né? Ah, não, eu não preciso é, servir, aceitar Jesus, porque eu não fico fazendo mal a ninguém, eu só faço bem, né? Bom, tudo bem, tá? Só que nesse dia vai ser provado que essas benfeitorias, essa vontade, essas obras, né, não são suficientes para lhe salvar. É tá? como eu colocar numa balance, em dois pratos de balanço, tá? que existe é, um requisito de Deus né, para ser salvo, e existem as boas obras. As boas obras não têm peso suficiente Tá? Para a balança, né, da justiça de Deus, tá, seja equiparada, tá? Seja satisfeita. Boas obras, né? É como já disse, obras são comportamentos, são atitudes externas. Mas o que se requer aqui é a mudança interna, é o nascer de novo, é o crer em Cristo, tá? Então, quem está fundamentando a sua vida somente em comportamentos externos, tá? Em obras externas, pensando que isso vai lhe trazer a salvação, né? pense bem, tá? Porque, segundo as suas obras sendo julgados aqui estão indo para o inferno. Não estou dizendo que as boas obras não são boas, não é positivo, tá? É, nós, disse Paulo, somos salvos para as boas obras, e nós não somos salvos por boas obras, Tá? Então, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lado de fogo. Ou seja, é, não que, que, né, irmãos, é, que Deus tenha, né? Na época que foi escrito em Apocalipse, né? eles tinham um livro de pergaminho, né? Ou papiro, tá? É, claro que Deus não tem um pergaminho lá no céu, né? Se talvez hoje João falasse, ia falar do notebooks, né? um on-driver, né? Mas está dizendo que Deus está consciente de tudo que está se passando, mesmo aquilo que não fazemos. O julgamento seria individual. A Bíblia não deixa dúvida de que este julgamento, embora envolva todos os simples de todo o tempo da história humana, não será feito de forma coletiva ou geral, mas será individual. É possível imaginar que, como um filme, a vida do pecado de cada um passará diante dos seus olhos nesse dia. Né? Interessante, porque a palavra de Deus né, é, nos mostra né, que quem vive né, segundo os seus desejos naturais, né, está em Romanos 8, 3, né, diz, porque, na verse, porque se viver segundo a carne, os seus desejos naturais, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis, né? Ou seja, existem os desejos naturais. Tá? Ou seja, cada desejo é da pessoa, é individual. Tá? Por isso o julgamento vai ser bem individual. Nós escolhemos, nós somos os resultados das nossas escolhas. tá? Pode crer, você não está onde você está porque é, teu pai decidiu, tua mãe decidiu, porque teu marido decidiu, teu esposa decidiu, teu chefe, teu pastor. Não, você está onde está porque você escolheu estar onde está. Tá? Isso é importante aqui, tá? Deus mostra claramente isso. O julgamento é individual. Nós somos tá? as pessoas determinantes tá? dos nossos resultados na vida. Deus nos coloca opções, mas nós escolhemos. A sentença será a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A Bíblia não está falando de extinção, mas de sofrimento eterno. É importantíssimo isso. Tá? É, quando fala, fala do lago de fogo e enxofre, né? está dizendo, dando uma linguagem metafórica né? que imagina se... Né? É, não vou dizer você, tá? mas se imagina. Tá? Imagina é, por uma desventura, né? é, como será uma pessoa estando assim nesse corpo, tá? Porque a pessoa que ressuscitar vai ter um corpo, tá? Pode crer, está escrito, vai ressuscitar com um corpo, vai espírito, alma e corpo, estão os três ali, tá? Então imagina uma pessoa, né? Pegando fogo, tá? Queimando, tá? É como às vezes a gente vê nos filmes, né? a pessoa joga gasolina em cima, né um líquido, um combustível, e aquela pessoa pega fogo, né? e queimando, queimando, e não morre. Essa é mais ou menos a dor do sofrimento. E esse sofrimento não acaba. Tá? É eterno o sofrimento. Não está dizendo que vai ter um fogo aqui físico, tá? É, mas está dizendo do sofrimento que você pode imaginar como é, mais ou menos, uma pessoa pegando fogo, tá, queimando, né, mas não morrendo. Tá? Ah, mas por que não vai ser fogo físico? Não vai ser, porque Satanás, que é lançado no lago de fogo e chofre, Satanás não tem corpo. Você entende isso? Tá? Então, é algo pior que o fogo material é pior porque vai queimar, né? Eu, eu quero dizer assim, espírito e alma, vai aquilo ser terrivelmente pesaroso. Tá? Quando as pessoas dizem assim, nossa, a consciência está pegando fogo. É mais ou menos isso. Tá bom? É então, um lugar de pranto e ranger de dentes. Porque é um arrependimento profundo. Né? Meu Deus, se eu tivesse, né? agora já foi. Ok? Deus te abençoe, meus amados. Nós entendemos o que ocorrerá após Satanás ser solto. Mostramos que quem estará no juízo final e explicamos como será o juízo final. Deus vos abençoe, muito obrigado por tudo, tá? e nós vamos aqui desejando que vocês tenham uma boa escola dominical, e se você quiser outros slides, manda uma mensagem, com o nome, a cidade onde está ligando, está mandando uma mensagem no meu telefone que está aí, abaixo do vídeo, e eu vou mandar os slides para você. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, uh, e... Se você não está inscrito, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, tá? sua curtida né? e compartilhar abençoando vidas. Paz do Senhor.